Fala galerinha, pra quem não me conhece ainda, eu sou o Norberto, esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e hoje, como muitas pessoas nos últimos tempos, eu reparei que estão fazendo muitos vídeos sobre séries aí eu quis fazer também um vídeo sobre séries e aproveitando que hoje o canal faz 5 anos né, de existência na verdade 5 anos da publicação do primeiro vídeo, fez ontem, no domingo e hoje eu vou tentar né, começar a gravar vídeos todos os dias dessa semana. Então, de segunda a sexta, pelo menos, vai ter um vídeo diferente aqui no canal. Eu espero que vocês consigam acompanhar todos os vídeos, estejam aqui presentes sempre, interagindo, curtindo, deixando seus comentários, tá certo? Hoje, o vídeo, então, eu vou falar sobre as minhas séries, todas as séries que eu já li na minha vida e também as séries que eu ainda estou lendo, né? Que ainda não, não concluí a leitura, porque enfim, eu enrolo em muitas séries e deixo todas para depois. E vamos começando por uma que é a queridinha de muitas pessoas, que formou muitas pessoas como leitores, inclusive eu. É uma das séries que eu tenho mais. que eu tenho uma memória mais vívida, assim, de ter lido a série inteira e ter gostado, que é. Percy Jackson e os Olimpianos, aqui representados por O Ladrão de Raios, que é o primeiro livro dessa série, de Percy, que é filho de um deus com um humano, então ele é um semideus, tem alguns poderes, se mete em várias enrascadas, tem um acampamento meio sangue, Toda essa questão de, de mitologia que eu acho muito legal na minha escola, eu sempre fui muito estudioso, assim, muito dedicado na disciplina. Eu acredito que era na disciplina de filosofia que a gente estudava sobre mitologia, deuses e tudo mais, isso no ensino fundamental, e era muito legal essa época. Então eu lembro muito bem de ter lido isso aqui e fazer bem essa relação com a época da escola. Então, Percy Jackson, com certeza, é uma série que tá no meu coração assim e que eu já terminei de ler. Na verdade, eu não lembro de ter lido. O último, o último livro. Talvez eu tenha lido, talvez não. E isso vai se repetir em algumas outras séries, mas eu considero que eu já terminei. A próxima série é Harry Potter, né? Como não poderia deixar de ser uma das primeiras séries que eu li. Que eu também não lembro agora, na verdade, se eu li os últimos livros, se eu li todos, mas eu sei que é uma série que eu considero terminada pra mim. E já vi os filmes diversas vezes e tudo mais, assim como muitas pessoas. E é isto, Harry Potter. Agora a outra série que eu terminei, essa eu terminei, eu tenho certeza, <risos> é uma série recente que as pessoas amam muito, acho que eu nunca vi ninguém odiando a série Executores, que começa com um Coração de Aço, essa perfeição aqui da ficção científica, a fantasia, a gente vai ter, para quem não conhece, né, pessoas que de repente, aconteceu uma coisa lá, as pessoas de repente começaram a ter poderes, só que esses poderes as pessoas, essas pessoas usam basicamente pro mal, então são super vilões, matam as pessoas, instalam ditaduras, e a gente vai conhecer aqui a história do menino que eu até esqueci o nome como é, diga aí acredite se quiser, David, que nesse primeiro livro tinha oito anos, aí vê o pai dele sendo morto por coração de aço e aí ele vai começar a caçar coração de aço e tudo mais, né? E nos próximos livros da trilogia, a gente vai ter um aprofundamento em questões políticas e tudo mais, então é uma série que eu terminei, uma série que eu gosto muito também. Daí uma série também que tem se falado muito nos últimos tempos, né? Por causa do lançamento de um novo livro é a série Crepúsculo. Eu li sim a série Crepúsculo, faz muito tempo, nem lembro mais, não tem vídeo aqui no canal, foi antes, bem antes do, do canal existir. Enfim, é só uma série que eu li, não tem muitos comentários <risos> a fazer. Inclusive, um dia desse eu de assisti um vídeo, eu não lembro qual era, que foi de, de um jovem assistindo Crepúsculo pela primeira vez, depois de grande já e reagindo, e é muito engraçado como as atuações são... Ai, não cancela. Mas tem seu valor, obviamente, né? Crepúsculo é uma saga marcante e emblemática pra muitas pessoas. Inclusive, quem tá fazendo vídeos muito legais de Crepúsculo recentemente é Tico, do canal Menino que Lê. Então eu recomendo, se você gosta da série Crepúsculo, vai lá no canal dele pra assistir aos vídeos que ele tá lançando. Ele tá relendo, ou tá lendo pela primeira vez, não. Acho que ele tá relendo e vai ler os livros da série e tudo mais e Ele tá comentando de vez em quando lá no canal. Então, vão lá assistir depois desse vídeo. Outra série, né? Que inclusive eu fiz uma maratona de filmes aqui em casa recentemente com Manha, pai, todo mundo amou demais os filmes, né? os livros ainda não leram, que é Jogos Vorazes, né? A emblemática, icônica e maravilhosa Jogos Vorazes é uma das séries que eu mais gosto, uma das trilogias que eu mais gosto, ainda não li o livro novo, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Não o tenho ainda, mas quem sabe um dia. Não tenho muita vontade de ler por agora, mas Jogos Vorazes com certeza é uma das melhores séries que eu já li. Eu amo tu, quase tudo em Jogos Vorazes, acredito que tudo. É muito, muito bom mesmo. Inclusive é uma das séries que eu não lembro de ter lido o final do livro A Esperança. <risos> eu acredito que eu comecei a ler, mas não sei se eu terminei. Talvez eu tenha terminado, talvez não, porque né, depois de muito tempo a pessoa acaba esquecendo das coisas. Eu esqueço. Eu lembro do, da história toda, obviamente porque eu já vi os filmes várias vezes, mas os livros eu não lembro do momento. Eu acredito que eu tenho essa memória assim, vagamente na minha cabeça. Outra série que eu tenho finalizada, essa eu considero finalizada assim, porque eu li todos os livros principais, principais, principais. Depois foi lançado outro livro, né? que eu não tive vontade de ler e faço de conta que ele não existe, que é a série da que é a saga do tigre, na verdade começa com a maldição do tigre o resgate do tigre, a viagem do tigre, o destino do tigre tudo do tigre acontece nessa história a gente tem uma personagem né, que é a protagonista chatinha, chatinha mas a história é muito boa, gostei muito da época que eu li, até hoje eu ainda gosto tenho sentimentos bons pelos livros da série mas a personagem principal a protagonista, hoje em dia eu não tenho mais paciência pra ela não sabe? eu li inclusive no não lembro se foi de 2018 para 2019, um, um, um prequel que lançaram, que é um, um contozinho, uma noveletazinha, que é uma história antes de começar A Maldição do Tigre, e foi até legal também, só que esse livro novo da série dizem que é... Muito ruim, que é 0x0. Zero zero. Então, pra mim, tá terminada aí e, e não vou ler esse quinto, não. Agora, a outra também é uma série que formou muitos leitores, junto de Harry Potter, aí depois Percy Jackson, aí depois veio ela, que é a famosa Maze Runner, Correr ou Morrer. Os livros são Correr ou Morrer, Prova de Fogo, Cura Mortal, Ordem de Extermínio, aí tem, eu acho que foi lançado depois também, o Código da Febre, é uma coisa assim, e tem um livrinho de arquivos também que vinha... Com um box, com um dos boxes. Já tem várias edições do box, se eu não me engano. Mas essa eu não li não, esses, esses últimos. Eu li os principais lá, do, do começo. Tudo é assim. Porque a pessoa leu, o começo, quando começa a lançar umas coisas por fora depois, eu já não quero mais ler. Mas isso aí tá considero finalizada, então também. Inclusive, tem um box aqui, eu não sei onde é que foi parar, porque eu não peguei nenhum livro pra mostrar aqui. Mas todo mundo conhece, eu acredito, Maze Runner, né? Inclusive os filmes e tudo mais. Muito bons, eu nunca vi o terceiro filme, A Cura Mortal. Quem sabe um dia. Uma série que eu amo muito e que eu terminei. De ler ela inteira. Foi uma série que, quando tava começando o Booktube, eu começando aqui no Booktube, eu ouvi falar e achava muito enigmático os títulos e muito bonitas as capas. E tem uma coisa de, de realismo mágico, uma fantasia assim, meio de leve, que é a trilogia Maradayer a Desconstrução de Maradaia, A Evolução de Maradaia e A Vingança de Maradaia. É uma trilogia que eu, essa eu gosto muito de todos os livros também, assim como Jogos Vorazes. É uma trilogia que eu tenho muito carinho, que eu terminei assim muito feliz. Eu gostei desde o começo até a conclusão da série. Eu recomendo, inclusive, a todo mundo, né? Se vocês tiverem a oportunidade de ler hoje, ainda depois de tantos tempos, eu não sei nem se ainda estão vendendo. Eu acredito que tem edições físicas vendendo por aí sim. E é uma série, não é uma série adulta, né? É uma série jovem, mas muito legal. Tem um clima sombrio. É, tem uns personagens com os poderes, umas vibes enigmáticas, umas conspirações, é muito legal. Aí outra série que eu comecei a ler e eu gostei muito, assim que eu li eu gostei bastante. Faz uns 3, 4, 4 anos que eu li, 5, 6, faz muitos anos que eu li, que é a série Feios. Assim que eu terminei de ler eu lembro de ter gostado bastante, aí li Feios, li Perfeitos e li especiais. Só que eu não li um seguido do outro, né? Demorou um tempinho de um pro outro. E quando eu li especiais, eu já tava com uma visão completamente diferente da série, e foi um livro que eu achei, assim, sinceramente, ruinzão. É um livro bem ruim, assim, é uma série bem zero a zero. Agora, fez e perfeitos, eu lembro de ter gostado bastante. Mas é um povo que mudava o rosto pra ser aceito pela sociedade, ficava todo mundo bonito, padrãozinho. Quando eu li, eu gostei, mas depois de um tempo eu fui percebendo que eu não gostei tanto assim é legal divertido não, não eu não desrecomendo né que se leia nada assim eu não não recomendo que não se leia que se lê as coisas. Mas é isso. É uma coisa que faz parte da minha vida, né? Eu não posso negar que eu li e que eu terminei essa série. Daí, a última série concluída que eu tenho. Que eu lembro, né? Porque pode ser que eu não lembre das coisas. Frequentemente eu costumo esquecer <risos> de algumas informações. Mas é a duologia Monstros da Violência. A Melodia Feroz e o Dueto Sombrio, de Victoria Schwab. Aqui, pra quem ainda não conhece, a gente vai ter esse mundo. Onde a violência é tanta que de cada ato violento nasce um monstro, um monstro de verdade. E esses monstros são divididos em três categorias, cada categoria tem suas especificações, uns bebem sangue humano, outros são mais pacíficos e tudo mais... É muito legal, eu gostei muito da forma que a magia é construída aqui nessa duologia, como esse mundo ele foi feito, eu gosto dos protagonistas, eu gosto de basicamente tudo também. Eu lembro que eu li outra coisa de Victoria Schwab que foi aquele das histórias, a guardiã das histórias, a guardiã das histórias, eu acho que é isso, né, que tem uma chave, que tem um arquivo do os espíritos, do povo e tudo mais, que eu não terminei de ler e acho que eu desisti. Inclusive, eu acho que eu vou fazer um vídeo de séries que eu desisti de ler, né? Que eu parei de ler, que não vou mais continuar. Talvez venha aí ainda essa semana. Aí tem algumas séries, né, que eu ainda tô lendo. Como eu falei no começo, tem umas não terminadas, obviamente, porque eu enrolo bastante. A primeira delas que eu li recentemente é, na verdade, o primeiro livro, né, da série, é a Quinta Estação. Eu não lembro como é o nome do, da saga. Eu acho que é a trilogia Terra Partida, de N.K. Jemisin. E esse aqui é um livro de alta fantasia, com uma construção de mundo muito grande, personagens, hierarquias, classes, características, poderes, tudo em relação a esse mundo é muito bem construído, nuances a se pegar e a história inclusive também é incrível, né? é toda a saga do livro que a gente vai acompanhar. Foi um livro que eu amei ter lido e que eu ainda estou né, na, na, na expectativa de pegar as continuações, que são é, O Céu... O portão do obelisco e o céu de pedra, só que estão meio caros. Só que estão meio caros normalmente. Não caros assim, né? Mas um preço um pouquinho elevado da média que eu tô disposto a pagar ultimamente. Então eu tô dando uma segurada aí pra ler, mas eu quero muito continuar. Aí vem o quê? Um que eu tô lendo faz algum tempo já e que eu li recentemente na Maratona em Dobro, o terceiro livro que é Os Garotos Corvos. Eu tô pra terminar essa série algum dia da minha vida, porque no momento eu tô cansado <risos> desse, desse mundo, dessa magia aqui. É uma história que eu gosto, assim, da, da. Da série no geral. Eu gosto, mas toda vez que eu leio, me dá sono. Eu não sei que tempo é. Porque eu leio. Às vezes eu tenho a impressão que eu tô lendo um capítulo. Quando eu passo por outro capítulo, é outra coisa. Completamente diferente uma viagem. Quando eu passo para outro, não volta. Não retoma o que eu tava dizendo antes. Aí vira outra coisa. E eu sempre tenho sono, sempre dormo, faço leitura dinâmica, mas gosto ainda. Tu acha? por isso que eu ainda vou terminar, só que eu não sei se vou terminar pra agora, porque eu acabei de ler o terceiro e perdi a paciência <risos> ou se eu vou deixar muito pra depois meio que esquecer um pouquinho de novo pra poder pegar com áreas renovadas se bem que eu acho que era melhor pegar logo, né enquanto eu tô com o terceiro mais fresquinho na cabeça o que é que você acha de Garotos Corvos? você já leu, né, eu sei que muitas pessoas amam e o que é que você acha também dessas outras séries que eu tô falando vai deixando aqui nos comentários, comentando, tá outra série que eu só li o primeiro na verdade só tem lançado os dois livros porque o terceiro tá pra sair e desde que o mundo é mundo, todo mundo quer saber como é que essa história vai continuar Mas ninguém tem o livro em mãos porque o senhor Patrick Rothfuss ainda não escreveu e não lançou pra gente O Nome do Vento, A Crônica do Matador do Rei Essa aqui é uma história também de alta fantasia maravilhosa É um livro muito bom que eu li faz algum tempo Mas ainda tem uma história muito fresquinha na minha mente, a história de Kuo Todo o trajeto dele pra entrar na faculdade e aprender as coisas, aprender a dominar o vento, os elementos é uma história que eu recomendo muito que você leia, se você tem vontade de conhecer. Apesar do tamanho poder intimidar algumas pessoas, né? É uma leitura relativamente fácil até, eu acho. E é muito interessante também a maneira como é construída a história de uma maneira muito devagar, muito explicada. Você quando vê, já tá dentro do mundo e tá amando. Então é isso. Eu tenho o segundo livro aqui em casa, mas não li ainda porque não sei, né? Se a pessoa espera sair o terceiro, se lê logo, não sei o que. acho que eu vou ler um dia não sei quando também. Não vou fazer promessas porque eu não faço promessas sobre leitura porque normalmente eu costumo não cumpri-las Aí vem Trono de Vidro Trono de Vidro, eu só li o primeiro livro Mas ainda tenho vontade de continuar Não comprei porque é a mesma coisa Os preços estão lá em cima E não vejo promoção deles Se eu ver uma promoção, talvez eu compre e os leia Mas por enquanto ainda não Porém eu gostei muito também quando eu li Apesar de as pessoas falarem recentemente Terem começado a falar mal é Falta de representatividade, não sei o que Eu lembro na época que eu li de achar Ok, legal, bacana E tenho vontade de continuar essa história Até porque, tô esperando chegar aqui em casa Cidade da Lua crescente que é o livro da autora, o livro mais novo, né, que inclusive é dessa, desse tamanhão aqui, pelo que eu já soube, e queria ter terminado a série anterior, obviamente não vai ser possível, mas vamos pra frente lidar com o que a gente tem, né. Outra série inconcluída, que eu não terminei e só li os dois primeiros livros, é a série da Rainha Vermelha. Inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre a Rainha Vermelha, que eu gravei e falei, que tinha lido depois de enrolar muito tempo, não sei o que, como sempre. Li a Rainha Vermelha, gostei muito, apesar dos comentários que eu tinha ouvido na época, de que era uma, uma coxa de retalhos, de coisas reaproveitadas de outras histórias e tudo mais. Eu achei isso também, mas achei que foi muito bem feito, e Espada de Vidro eu também gostei bastante, tem um ritmo bem mais legal. Só que não li A Coroa do Rei, A Coroa Não Sei de Quem, Tempestade Cruel, A Coroa de, de Vidro, sei lá, as, os outros livros, não li. Não peguei ainda pra ler, queria ter as edições físicas, mas aí o tempo foi passando, eu fui deixando de lado e não fui lendo, nem fui comprando, nem nada disso. Porém, é uma série que não tá concluída que eu pretendo continuar a ler. Falando em coroa, em espada, não sei o que, tem a série Três Coroas Negras que eu acho que é esse nome. É esse nome mesmo, eu acho. E eu li recentemente, esse ano, 2020, eu li os dois primeiros livros, e ainda falta o terceiro, que é Dois Reinos Sombrios, eu acho que é isso, e o, um livro de contos que foi lançado um pouquinho depois, que é Rainhas de Fembe... Fem eu gostei muito, é super legal, é jovem, também uma série jovem, mas que tem um pouquinho de, de elaboração a mais ali nos poderes, a gente tem essas três princesas, cada uma delas domina um elemento, tem uma dádiva, né, que é um, um tipo de poder especificado lá, uma fala com os animais, manipula seres vivos, outra mexe com a natureza, a outra é uma envenenadora, aí elas têm que se matar porque só uma pode sobreviver, é uma história super legal, muito divertida, que eu tô com o um terceiro, inclusive, no Kindle, não tenho as edições físicas de nenhum deles, até porque eu não gosto daquela capa soft touch que fica tudo manchado, mas tenho vontade de terminar, se você já leu essa série, deixa aqui nos comentários também, certo? Agora a outra que inclusive eu li bem recentemente mesmo, eu acho que essa foi a última que eu li de todas as que eu falei agora, que estão incompletas. Que é filhos de sangue e osso. Esse aqui eu adianto que tô com muita curiosidade para saber como é que essa história vai se desenrolar. Porque é um livro que tem uma mitologia fantástica, uma capa linda que tá brilhando aqui, que eu tô vendo. A questão da mitologia é muito forte, é um livro com cenas que são muito visuais, muito bonitas. Eu, na minha mente, pelo menos eu vejo muito bonitos muito coloridas, muito cheio de brilho, de cor e de vida. E é uma história que eu tenho realmente muita vontade de acontecer... De aconteceu? De, de ler. para saber no que é que vai dar esse aqui, porque esse aqui, inclusive, não foi um livro perfeito para mim, foi um livro que eu achei, inclusive, vários defeitos que me fizeram não dar 5 estrelas pra essa história, mas eu vou fazer um vídeo específico pra esse livro, que também vai ser essa semana. Então fica ligando aqui no canal. Se você leu esse livro e gostou, deixa aqui nos comentários também pra eu saber. Daí eu acho, eu tô vendo aqui, que são basicamente essas as séries que eu já li e as séries que eu tô lendo. Talvez eu tenha esquecido alguma? Talvez. Inclusive tem outras pra começar ainda? Tem também. Mas por enquanto é isso, sabe? A vida é essa, o vídeo já tá longo também. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Não esquece de deixar nos comentários as séries que você tá lendo, que você quer muito terminar de ler e quais você recomenda que eu comece também, né? Porque sempre é tempo de começar uma série nova. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você é novo, se inscreve no canal, deixa o seu curtir manda pros seus amigos e a gente se vê daqui a pouco aqui no canal. Mais especificamente amanhã. Valeu!